falando por aí que as manifestações do dia 13 eram contra a corrupção, contra a corrupção, contra a corrupção, estão falando por aí que o Cunha, meu irmão, não tem conta na Suíça, estão falando por aí, meu irmão, estão falando por aí várias coisas, mas eu digo, é mentira! A democracia vem a partir da, da sabedoria e do, do conhecimento, senão não tem democracia, qualquer um conta uma história malorosa e a pessoa entra, dança do patinho. Você vê que tem uma tem uma promiscuidade que é muito feia do judiciário com a imprensa. E eu acho que além disso, não só com a imprensa, com os setores conservadores da sociedade. E aí agora quando começa a ter uma, uma movimentação na pirâmide social, a gente vê que a, os setores conservadores crescem né, para tentar esse impedimento. E aí eu acho que a saída é realmente com a esquerda se levantando e mostrando que a gente não vai permitir esse tipo de retrocesso. Ah. Não vai ter golpe mesmo, tá ligado? Nós estamos aqui para garantir que o nosso senso democrático seja respeitado, tá ligado? A gente vai continuar lutando pela democracia até o final. Quem ocupa as ruas sabe, quem ocupa as ruas de verdade sabe que a violência não pode vir, que a intolerância não pode vir para rua. Mais uma conjuntura que coloca cisão, que coloca divergências, um processo de acirramento, de polarização muito grande. A gente não pode sair da democracia e ir para um regime ainda eu acho que a gente tem que aumentar e expandir a liberdade cada vez mais de uma forma respeitosa com todo mundo. Eu luto para que acertem o meu nome. Eu luto para poder ser eu. Para poder ter o meu corpo e continuar sendo eu. Eu luto para poder chegar na rua, tirar a camisa. Oh!